galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Como vocês estão ligados, eu sou um colecionador de skins de CSGO há bastante tempo já, mano Comprei e vendi muitas skins Tem um skin específico que eu tava lembrando que eu vendi no passado esse Scout aqui que tinha um by Power Holográfico E eu me arrependi, tá ligado? E hoje em dia eu não tô com nenhum Scout no inventário Então eu pensei, por que a gente não pega uma SSG Sangue na Água no vídeo de hoje? Acho que seria uma boa ideia, então vem comigo o Seguinte galera, aqui no Upgrader do Keydrop Eu busquei aqui e já encontrei a Scout Blood in the water. Que é a que eu quero adicionar aí na minha coleção de skins de CSGO Porque eu não quero nada com adesivos Na Scout, tá ligado? É um skin que não vai aparecer toda hora no jogo e tal, não é muito utilizada a Scout, mas eu quero pegar uma Factory New aqui, sem site track, bonitinha pro meu inventário, mas eu quero pegar de um jeito diferente. Umas caixas novas aqui no Key Drop, que custam baratinho, ó, tipo 2 dólares e 50, 5 dólares, 0.75 cents de dólar. Vou clicar nela. O meu objetivo seria pegar com algumas skins bem baratas, tipo, bem baratas mesmo, essa Scout, tá ligado? Fazer, tipo, um upgrade com chance bem baixa e tentar pegar Scout, mano, acho que seria muito irado. Eu vou abrir essa caixinha aqui. Algumas vezes, será umas 20 skins, pelo menos, dela. Eu preciso pra fazer uns upgrades. E ó, deu bom, mano. Já dá pra pegar esse m 4 a 4 aqui e de uma vez só com ela tentar um upgrade. Daria aí 10% de chance. quero tentar upgrades assim, tipo 10%, 15% de chance. Nada muito fácil, tá ligado? Nada muito fácil. Quero um upgrade difícil, porque daí fica mais emocionante. Galera, então vamos começar, mano Vamos começar, tipo assim, um pouco na zoeira, tá ligado? Vou botar aqui a Scout Factory New que eu quero E 1% de chance, velho É muito difícil cair em 1% e agora vamos tentar 5% Coloquei um pouquinho de balance, 2 dólares 2 skinzinhas, 5% Se eu ver que 5% é muito difícil Eu tento 10 É, 5% é difícil, mano Vamos lá, galera 10% de chance, mano Já não deu com 1, não deu com 5 para do lado, velho Eu não tô acreditando nisso, mano Na moral, velho, na moral 15% de chance, mano Cara, quase caiu, velho Eu não tô acreditando, mano Eu vou deixar do lado esquerdo aqui 15% de chance Passou Como quem não quer nada Eu vou tentar de novo 1% de chance E aí eu vou tentar um de 10, mano Porque, ah, não tá dando não, velho Na moral, putz Olha onde parou, velho Vamos lá, aquela M4, mano Eu cantei, eu cantei Que eu ia conseguir fazer um upgrade dela Pela Scout Será que vai, mano? <risos> Caraca, velho! Galera, mano, eu falei que ela é M4. Não, na moral, coloca o replay aí, senhor. E ó, deu bom, mano. Já dá pra pegar esse m 4 a 4 aqui. De uma vez, só com ela, tentar um upgrade. Daria aí 10% de chance. Chegamos a Scout com 10% de chance. Saindo um lucro. Apesar de eu ter gastado algumas skinzinhas aí, né? Eram skinzinhas bem baratas. Eu acho que eu saí com pouco lucro. Mas o importante é, vamos tirar essa Scout aqui do nosso inventário, velho. Tipo assim, eu já peguei muita coisa top aqui no Keydrop, né? Nem chega perto Dessa op The de Prince, que eu já peguei aqui De 3.500 dólares Que depois eu vendi, é só uma scoutzinha né? Mas é uma skin bonita, galera, é uma skin bonita Porra, tô feliz, antes de eu pegar a scoutzinha Deixa eu mostrar pra vocês esse evento Que tá rolando aqui no drop também Eu tô com só 250 máscaras, senão eu abriria Uma skinzinha dessa de graça aqui Mas dá pra você escutar batalhas aqui com esses Pontos do evento, dá pra você vir aqui na fábrica ó, Vou fabricar uma skin pra vocês verem como é que é Pega os pontinhos que eu ganhei ali, abrindo essas caixinhas De agora, e fabrico uma skin De 20 cents, só, 20 cents. podia ter vir numa menorzinha. qualquer forma, galera, pra colar aqui no Keydrop, tem um link na descrição. Vocês podem usar meu código Luinha aí pra garantir o 5% de bônus. Vocês podem depositar aí com qualquer método que vocês preferirem. Seja Skins, CSGO, Pix, Boleto, Cartão de Crédito, Paypal. Tem as criptomoedas aí também. Tem várias formas de depósito. Eu vou pedir aqui a minha scoutzinha pro meu inventário. Quando eu chegar eu mostro pra vocês. Aí, beleza, galera? Tô aqui já no CSzinho. Chegou aqui já a minha nova scout bonita, mano. Eu vou equipar ela aqui com a minha luva. Vamos ver se fica bom. Tô aqui já dentro da. Do CS, luvinha perfeita Faquinha insana, a USP Que eu peguei esses dias aí pro meu kitzinho CT E vamos ver se a Scout combina Principalmente com a faca e com a luva, vai 3, 2, 1, tá aqui a Scoutzinha Caraca, mano, perfeito Velho, perfeito, o azul do tubarão o Azul da luva, o azul da faca Tudo ficou combinando, hein, mano, top demais, galera Mais uma skinzinha aqui pro meu inventário Tem umas que eu não quero pegar, tipo, cheio de adesivos E tal, que é o caso da Scout Da USP, porque eu não gosto muito dessas Skins com adesivo, pelo motivo da valorização. Elas não valorizam tão bem quanto uma caramba de blue Gem, quanto uma skin bem desejada com adesivos, né? Tipo uma AK com quatro tainas. Então é isso. Tô feliz, mano. Queria esse scoutzinho pro meu inventário. Mais uma skin aí que eu peguei no key drop. Deu tudo certo. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, galera. Falou!